Boa noite a todos. Como que é em, em Tupi Guarani? É Tupinambá, né? Tem tem muitas variações. Tem povos tupis que falam Enecoema para a saudação, né? Mas lá em Olivença eles resgataram para ele o Catuara para bom dia, catu Caruene, para boa tarde, Catupituna para boa noite. Catupituna patachós lá, eles falam raio Aí o cara responde raio Como? Raio quan? aí eu respondo raio E vocês têm que responder o quê? Raio. Raio quan? quando o cara chega e quem está sendo saudado responde raio shó. Então você tem que responder. Obrigado. Boa noite a todos. A gente veio do ABC bagunçar para cá. Nossa responsabilidade é muito grande aqui. Eu Andei falando o Anjo, que a gente percorre por casas como o Abner falou. A gente não é só de tentativas. A gente é de ação. A gente fez e realizou vários eventos, várias manifestações, várias empreitadas culturais em Santo André, no ABC e até em outros estados, Pernambuco fora daqui também. E a gente anda tentando aí. E aqui a gente veio tentar de novo, fazer uma coisa diferente. Talvez se conectar com o Goiano, se conectar com quem é do DF, que faz cultura e que quer fazer bagunça com a gente, mas que quer andar por aí, movimentando a vida de outras pessoas. Porque a arte, como eu digo, é a manutenção da minha alma, mas é a manutenção da alma de vocês. Para começar, eu queria... Eu fiz uma cola. Posso pegar? Só um minuto. Fiz, mas não peguei a cola, né? Vocês perceberam, né? Quem topa participar de uma roubada dessa, se não é um grande amigo? É descobrimento, mas antes de descobrimento queria falar uma uma poesia para vocês. A gente ficar desempregado é uma coisa muito perigosa, né? Muito difícil. E, na verdade, o capitalismo vende a derrota para os pretos e para as pretas de que a gente tem que estar sempre cumprindo alguma tarefa que eles desejaram para a gente. Parece que eles roubam o nosso direito de desejar. E essa música se chama Primeira Pessoa do Singular. Pode fazer isso mandar essa base mesmo. Mas eu não fui aprovado novamente meu Deus que merda de cotidiano esse é o meu mas quem sabe o seu também já não me vem nas mentes às vezes que retornei para casa sem progredir com a lembrança da moça que não contou um segredo só fez sorrir e me dizer desculpe desculpe Seria minha roupa, mas eu me lembro que cheguei bem cedo, de camisa branca, passada, sem toca. Seria caso do atraso, mas eu me lembro que cheguei bem cedo, pois fui andando e não tinha dinheiro para condução. Nesses momentos de reflexão, me vem as claras de uma falha, as unhas sujas e a mão cinzenta. Pois ontem à tarde eu trampei de servente Lá no Baeta Com a mesma cara suspeita Mas já sem barba, sem bigode de cabelo curto Sem bombeta É Fui reprovado no caso, me lembro o caso de um amigo Logo que adentrei a sala, aquela moça, aquela cara já engasgou a fala Tudo perdido Eu bem nervoso e ela só no sossego com um sorriso falsário, foi recitando o ditado. Tá procurando emprego? Tô procurando emprego para confirmar e prosseguir. Operador Robson Luiz, já fui rasgando, falando, deixando claro o meu conhecimento. Com aquela ficha enorme para preencher quem não sabe é o nome e o documento, abaixo a data e o local de nascimento. O CEP eu sempre esqueço. O bairro ainda é o mesmo, você vê? Formação escolar não dá para crer. Você não trabalha, não estuda. Você faz o quê? Você faz o quê? É complicado dizer. E é complicado dizer que eu sou racista quase 500 anos depois, correndo, tomando porrada, comendo feijão com arroz. E é complicado dizer eu sou racista, quase 500 anos depois, correndo, tomando porrada, comendo o um angu com arroz. os orixás abençoar, jambaca kumbi, kerema, Chama macacumbi, queremar Turiaue, Turiaue, Turiaue. Chamou o fegato, isso aqui é tudo amagoso. Certinho Pro DF Pro DF é. Mas eu parei, pensei Um pouco pra falar, né? Porque falar é muito fácil verbaliza o sentimento é que é difícil Então devo publicar o que na música eu digo Que é o compromisso da população Você tá sabendo Mas o cara tá preocupado Sempre, sempre me dizendo Tá no veneno, preto Corre se tiver um jeito Eu levantei, me arrumei Algum tá vendo Se for polícia, cê já sabe Eu não tô devendo Se for ladrão, discussão Nem precisa ter Precisa ter um argumento Turiawe Turiawe Turiawe Jambaca Kumbi Kerema Turiawe Turiawe Turiawe Duriau! Turiawe! Um, dois, Passamos, tá passado! Muito obrigado! E também viemos convidar pessoas que estão por aí, que querem fazer um bem bolado. Mas essa aqui que eu vou cantar agora, a gente tem uma banda chamada Pílula Preta. A nossa proposta é que os pretos e pretas estejam muito mais fora da internet, muito mais fora dos espaços virtuais e muito mais dentro de espaços como esse, que são espaços reais de música, de cultura, de articulação. A gente espera que a Pílula Preta ensine que quando você tome a pílula, você acorda para o um mundo racial, acorda para o um mundo de consciência. E essa música é do Pílula Preta já há um tempo, do, da banda O Afro. Se chama Descobrimento Segundo Adal. Eu vou puxar o beat porque eu e a somos banda nova. <SILENCIO> <SILENCIO> Essa música foi produzida por um cara que está hoje presente aqui. Ele antigamente se chamava Fegato. E ele produziu essa música do começo ao fim. Perdeu várias horas, vários dias produzindo uma música que tem viola, que tem de tudo. Procura lá na internet. Descobrimento Segunda DAO. A minha teve sua culpa ao escrever a carta Cabral mentiu relatando descobrir a terra E os navegantes que chegaram nessas caravelas Violentaram, escravizaram e mataram os índios Os índios. Os jesuítas ajudaram nessa grande merda Catequizaram para submissão Mataram a religião da selva e eu pergunto, meu amigo, aonde estava a igreja Quando em sequestro trouxeram de escravos os negros Os negros, negros. Luícas ajudaram nessa grande merda Catequizaram para submissão, mataram a religião das selvas E eu pergunto, meu amigo, aonde estava a igreja Quando em sequestro trouxeram de escravos os negros Senhor de gênio, mutou, de coronel pra doutor Andar de carro importado, pro do lado Dizendo quero meu dinheiro, quero meu dinheiro, quero Vim buscar, mas a senzala tá nova Pode crer, tá bacana, virou favela urbana No pé do morro mas a senzala tá nova Pode creta, tá bacana Mirou favela urbana no pé, morro, no pé do morro No pé do morro No pé do morro No pé do morro Os europeus Os índios enriqueceram os europeus Os europeus Os negos enriqueceram os europeus Os europeus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 panga do lado dizendo quero, quero, meu meu, dinheiro, quero, quero meu dinheiro eu quero eu meu dinheiro eu quero meu dinheiro mas a senzala tá nova pode creta tá bacana virou favela urbana no pé do amor mas a senzala tá nova pode creta tá bacana virou favela urbana no pé do morro no pé do morro no pé do morro no pé do morro Os europeus, os negos euro... os europeus. Os ser europeus, os yeah. indies os europeus. Os europeus, os negos os europeus. Batendo assim. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Olha pra mim, e diga. Não, a carne mais barata no mercado é carne preta. É, é, pum, pum. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Olha pra mim, e diga. Não, a carne mais barata no mercado é carne preta. É todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Olhe pra mim, olhe pra mim Vum, dum A carne mais, a carne mais, a carne mais Varada do mercado carne, a carne preta Os europeus, os índios é ser os europeus Os europeus, os negros é ser os europeus Os europeus, os índios ricos é ser europeus. os europeus os os europeus os neguinho quer os europeus Descobrimento Segundo Adal, Bando Afro, 1996 Estamos vivos Api, a, a pílula preta Yeah! Muito obrigado. Olha cola. Eu, eu... Eu... Eu costumo navegar por algumas praias, porque a gente começou em hip-hop em 1996. A banda Afra de 1996, a gente já fez algumas caminhadas. E aí, nessas andanças, a gente construiu algumas músicas. E essa aqui é um samba. E o Anjo foi lá em casa e quis cantar esse samba aqui. E... Cadê o pandeiro que tá tocando aí? Deixa eu ver. Presta pra mim. Deixa eu dar aqui pro fregado. Vamos ver se ele pula ah, isso aqui, ó. É isso. <risos> Chama Vitória. Ah lá, Vitória. Vem, Vitória. Vem cá, Vitória. Tem um microfone que tá Vamos claro. ver. Cadê? Lá, ó tá aqui. a Belinda aqui, lá. ó. Já tem esse daqui. E aí, Vitória? Aqui, ó. Seja bem-vinda, Vitória. Pode ser, esse. Pode ser esse, aquele ali, Vitória? Olha... O alfinete caiu. Caiu o, o alfinete. Anjo. Dá? Ah, acho que é o do né? Não, não. É, não. Tá bom. Tá bom. Aí... Aí... Não, acho que já foi o dele aqui, ó. Deixa isso aí daí. Deixa aí. Pronto, pronto. Sabia que ia fazer alguma bagunça. Eu vou fazer o vocal, vamos ver se o Fê pega o tempo. Rasgar dinheiro pra doida besteira. Brincadeira, quem rasga dinheiro não é doido, é doente da cachola Esse eu não pago pra ver Não perca a confiança com ele, pois ele não chora Muito menos se encontra... Mais pra trás, mais pra trás, sempre de breve Rasgar dinheiro pra doido é besteira É brincadeira, quem rasga dinheiro não é... Só um pouquinho Gente da cachola Esse eu não pago pra ver não perca confiança com ele, pois ele não chora Muito menos se encontra pedindo esmola Agora vamos, é... Rasgar dinheiro pra doida é besteira, brincadeira Quem rasga dinheiro não é doido, é doente da caixola Esse eu não pago pra ver Não perca confiança com ele, pois ele não chora Muito menos se encontra pedindo esmola quer din é din din din din din? O doido tá rasgando seu dinheiro. Me internado na biqueira e não tá só. Quem quer é din din din din din Dando um qualquer para um soldado. subornando o um juiz, o delegado, né? Bocó. Ele tem, todo mundo quer o aqué.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 Pois ele não chora Muito menos se encontra pedindo Um esmola Pum! Quem quer din din din din din din O doido tá rasgando Seu dinheiro internado Na biqueira e não dá só Quem quer din din din din din Dando qualquer Para o soldado subanando O juízo delegado né Vai, vai Ele tem todo mundo Quer o aqué mas ele tem, todo mundo quer. O Acé, o Acé. Mas ele tem, todo mundo quer. O Acué, o Acé. Mas ele tem, todo mundo quer. O Acé, o Acé, me dá. Mas ele tem, todo mundo quer. O Acé, o Acué. Meu monem chegou. O mano tá vivo, vitória no pandeiro, o mino Olha o samba, olha o samba, olha o samba, olha o samba, olha o samba, olha o samba. O samba do ABC chegou no DF pra ver e veio aqui mostrar no Mercado Sul. E tava alimentando na inversão brasileira E ele cantou que não era terceira Vitória no pandeiro, o no carrão O anjo no violão e o preto Joe no vocal Nós vamos cantando o samba de breque Voltando na roda e olha moleque Mas ele tem Mas ele tem Mas ele tem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 Muito bem bolado. Chegando na improvisação. Muito obrigado. Olha, isso aqui foi tirar. Te... Desculpa que essa música nunca foi tocada e o anjo quis tocar, entendeu? Então é culpa dele. Tudo Mais é culpa... algumas matinezes ensaiando aqui na frente. É. Tudo PS... é culpa deles, isso. É ao vivo, no YouTube, ao vivo. Até porque é melhor fazer assim, né? Quem sabe fazer ao vivo, né, Vitor? Então? Quem não sabe também. Quem não sabe também, né? A gente prova isso. Essa, essa eu queria pedir... Essa é acumular, ela é meio groove. É da banda Pílula Preta. E é para mostrar para as pessoas não pretas, né, que a gente está aqui muito mais para somar a vida inteira, mas que a gente está na guerra o tempo todo. E para quem tá na guerra a estratégia é nunca baixar a cabeça. E para quem tá na guerra é frequentemente a gente muda a estratégia. E a nossa estratégia é angoleira. E essa música é assim: ah, acumular conhecimento dessa forma pode até ser um exercício para criar a prática De resolver as histórias do seu dia-a-dia -dia, Sempre da mesma forma teórica da América Vindas de lá E os assuntos do meu dia-a-dia -dia Me provocam a pensar De uma forma bem diferente Das pessoas vindas desse tal de lá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 é só praticar é. Angola Agora é Eife, Eife, é feio, Eife, Eife, Eife, Eife. Pedindo oblecença, oco, oxalá, capoeira de Angola Essa é nossa prática, vai praticar preto preta Mas não se esquece que o sistema te destrói, destrói, destrói Pela televisão burguesa E com certeza estão por aí gastando a porrada Fruto da exploração Dessa gente sofrir É acumular conhecimento Dessa forma pode até ser Um exercício pra criar a prática de resolver as histórias do seu dia a dia sempre da mesma forma teórica Da América É fim desde lá Que o me provoca uma pensar de uma forma bem diferente das pessoas e das tal de lá É que não usa nossa prática Angola É só praticar Angola. É Angola É pra praticar Angola Eu do filho Pato que e eh, ourobanto tanto na gozega lá, eh, é rengilo bato pipo bato pipo. Angola. Urbanos gejes na goz na terra que nunca foi dos pretos, mas é toda feita pelos pretos. E Brasil, devolva para nós. Devolva pra nós, Brasil Angola Isso aí é tudo improviso de dois dias Uma noite pra tocar tudo isso, hein? Consegue fazer lá ver uns loucos? Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Oh, obrigado pela vitória. Tá aqui fazendo o pandeiro, tá legal. Fica fica aí. quiser meter o vocal, fica à vontade. Você canta o rap? Então, na hora que você se sente à vontade aí, puxa pra cá. Quem tem vida muito confortável, as pessoas não vão buscar nada, elas não fazem nada por elas próprias. Elas pedem até a criminalidade para pessoas mais ricas, é bem mais fácil de se envolver. Para nós, somos chamados de loucos. Nossa loucura é diferente, porque a gente tem que ir para o trabalho e quando a gente tiver que ir na biqueira, a gente tem que ir na biqueira, e quando a gente tiver que conversar com o mano do crime, a gente tem que conversar com o mano do crime. Essa confortabilidade. Que o capital coloca, para algumas pessoas, não existe para pessoas pretas como eu. Que nasceu em periferia, que viveu em periferia, que anda em periferia e sabe como é que tem que respeitar quem está lá no corre. Quem está no corre do dia a dia, em todos os corre que estão todos os trabalhadores que estão lá, como o Mano Brau diz, é simplesmente um comerciante. Então isso é para todo mundo que anda também por lá e sabe como é o corre. E aí a gente vai assim lá, ó. Lá vem, lá vem.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 Minha loucura me dá luz, me conduz, me dá luz, mas não, não te dá lucro. Por isso pro Estado eu sou mais um, é, e ele culto. Minha loucura me dá luz, me conduz, me dá luz, mas não, não te dá lucro. Por isso pro Estado eu sou mais um, ré é inimigo oculto, essas putas é ratos do crime terceiro setor se alimenta do regime miserabilidade, produto pra vender o governo corrupto envolveu você o Brasil vence a fome, alimenta a função os moleque largam o prato, pede ouro e munição a polícia vem matar, a TV vende a notícia enquanto o big povo cresce na frente da caixinha então, me conduz, me dá luz, é mais, é não, é não te dá lucro. Por isso, pro estado eu sou mais um. É, me é, inimigo oculto. Minha loucura me dá luz, me conduz, me dá luz. Mas, é não, eu é não te dá lucro. Por isso, pro estado eu sou mais um. É. É inimigo oculto Nossa loucura é coragem É rap, é tiro, coxum. É louco sem massagem E louco da loucura explorado E da loucura coletiva é aliado E pelo pó, pelo álcool, pela porra do cigarro é viciado Correndo atrás todo dia da merda de um trocado E nunca se apagou, louco é. E o isqueiro me emprestou é nas vielas estreitas, favelas piqueiras É ele sempre respeito, é, lou, é, lou, é louco é, é louco demais, é rejeitado É mal visto, é mal visto, mal utilizado Anda sempre em segredo, é refém do medo Sempre observado, vai, dá meu remédio Dá meu remédio Dá meu remédio, dá meu remédio Bebe demais, fuma demais Cheira demais, é pra fudir do tédio Dá meu remédio, dá meu remédio Dá meu remédio, dá meu remédio Bebe demais, fuma demais Beba demais, é pra fudir do tédio ah, Minha loucura me dá luz, me luz, me dá luz Mas não, não te dá luz eu sou mais um, é inimigo oculto. Minha loucura me dá luz e conduz, me dá luz. Mas não, não te dá lucro. Por isso, pro estado eu for mais um, ré. improvisando agora. Eu vou chamar a Vitória pra fazer o rap dela aqui em cima. Faz aí, Vitória, fica de boa, hein? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Lá, minha loucura me dá luz, me conduz, me dá luz, mas, é não, é não te dá lucro, por isso pro estádio eu sou mais um. É, inimigo oculto, minha loucura me dá luz, me conduz, me dá luz, mas, é não, é não te dá lucro, por isso pro estádio eu sou mais um. E livro que é lou, é lou, é lou, é lou que é lucro. É lucro para você. É lou, é lou, é lou que é lucro. e novo, é lou. É lou, é lou, é lou, é louco é lou, é louco é lucro. É louco É é é é é lucro. É lucro, é é lucro, é é lucro, é louco é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 Pensei que vocês iam loucar, o tá muito pouco loucura. Tá muito pouco louco. Vocês não chamam, tá muito pouca loucura. E aí, gente? Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer puxando mesmo então. Nem vou falar nessa aqui. Essa aqui é para um cara que é daqui de Brasília também, cantou comigo lá em Pernambuco, Viela 17, Japão. Ele fazia um rap muito bom. Também, se quiser improvisar, improvisa em Vitória. E aí o Anjo, ele tentar buscar um pouco do RZO do Anjo aí nessa busca aí. Então, eu não trouxe droga, não, não quis trazer levante, mão meu, eu trouxe coisa importante. Música de informação pra se ouvir Eu não trouxe droga, não Eu vim fazer levante, irmão meu Eu trouxe coisa importante Música de informação pra se ouvir E aí, Japão? É o poder da mídia que usa seu dom de forma traiçoeira. Explora a questão, impapitua, venha, faz a memória para. Tipo, um invade no peito a ponto de estourar. Mas ele não. E deixa se lute Querendo se vender e se destruir Conselho Não falta ideia Pra trocar O bico me parou e quis me aguentar Era a primeira vez tremia feita porra Overdose de pó E pumar pela boca Atitude se foi E o respeito perdeu O cara devoou E Morreu Eu não trouxe droga, não Não quis fazer elefante, mão meu, meu Eu trouxe coisa importante É música de informação pra se ouvir Eu não trouxe droga, não Não quis fazer elefante, mão meu, meu Eu trouxe coisa importante É música de informação É música de informação Eu parei, pensei, um pouco pra falar, né? Porque falar é muito fácil Verbalizar o sentimento é que é difícil Mas devo realizar o que na música Eu digo que é o um compromisso Com a população você tá sabendo Mas o cara tá preocupado Sempre, sempre me dizendo Tá no veneno se tiver um jeito, eu levantei, e me arrumei, eu não vendo Se for polícia, ela não sabe, eu não tô devendo Se for ladrão, discussão, nem né? precisa ter um argumento, não Eu não trouxe droga, não Não quis fazer levante, mão meu, meu Eu trouxe coisa importante Música de informação pra se ouvir Eu não trouxe droga, não não quis fazer levante, meu pé. Eu trouxe coisa importante: música de, música de, ha! música de, música de preto. Pá! Música de, música de preto. Pá! Música, de, música de, música de preto. Música, música de preto para preto. Música de preto para preto. Para perifer. É música de preto para preto para preto, música de preto para, música de preto para, para as preta para, música de preto para para povo Nós vamos sair fora daqui a pouco, né? Vamos... Antes de fazer Essa poesia eu queria agradecer o anjo nós estamos há 26 anos em pé. A cada oportunidade que a gente tem, é bom lembrar que a gente está muito mais aqui para continuar espaços culturais como esse do que para ganhar like lá. Essa música aqui não é para like. Essa banda aqui não é de like. E essa minha trajetória não é para ser aquele artista piga que eles sigam falando por aí. É para a gente simplesmente continuar o que fizeram comigo lá atrás, que foi há 26 anos me dar espaço. O hip hop me deu espaço para mim poder ficar vivo, criar minha família, fazer as coisas, conhecer essas pessoas aqui. Quando eu conheci o Fegato Gato e os caras lá, o Fê, eu era um jovem bagunçado e os caras já eram música mocota cota, e ainda sou assim, e os caras me acolheram porque eu era do hip hop e o hip hop que abriu essa porta. Então é isso que a gente corre: a gente corre atrás para que essas coisas aconteçam, para outras pessoas, e não para que a gente ganhe like. Então por isso que eu tô aqui e vou estar em outros lugares se vocês me encontrarem. Por isso eu não divulgo Instagram, nem Facebook, mas eu divulgo, vá lá nos nossos espaços, vá lá nos nossos terreiros, vá lá nas nossas casas, vá lá nos mestres e mestres, que a gente precisa de pessoas como esses aqui. gato, Anjo, muito obrigado, Vitória. do chamado rio que era doce, perdemos a vale, mas é mais valia que vale, e nessa terra tudo vale, onde o suor amarga o sangue ele também adoça a carne, e bota tudo para vender no mercado da verdade, pois quem conhece o sistema é que sabe, voltar para casa para não ter o que comer vida de pobre, e indigente que nem é pobre, que fica pelos cantos claros da cidade catando latinha, usando crack, se morde, mas não se incomode, pois a guerra civil está longe e uma parte da força esquerda se deu por derrotada, enquanto a direita aplaude, Bolsonaro vai tomar o no... Para pra cantar, inimigos pra deixar para trás. É de um sistema simburguês que nos destrói. E os obstáculos que vêm, eles vêm sim, são, são, são pra provar que mais uma vez não fomos, ó, não fomos vencidos. Não fomos, ó, não fomos vencidos. Suavidade pra cantar, inimigos pra deixar pra trás É de um sistema simburguês Que nos destrói E os obstáculos que vêm Eles vêm? Sim. São pra provar que mais uma vez não fomos, ó, não fomos vencidos, é Não fomos, ó, não fomos vencidos Aonde as pernas te levam se a sua mente é o seu guia Mas um tanto que perturbada de dia, de noite e é claro de madrugada, de estimulante cansada Com aquela fala entalada na garganta, não cuspa, retome a sua postura. Pra lutar contra o um inimigo maior, a burguesia. Mentira, mentira, firmeza. Então, saber que não dá pra botar o pão na mesa todo dia. Vai explicar pra família que tá cansada de comer a sobra daquela outra família. Olha, o xalá já me protege de dia. Pra me aguentar um pouco mais na vida, na lida, na labuta. É, dá mais dinheiro pro patrão capitalista. De vida curta, filha da puta. Aonde os sonhos te levam se o seu sonho é de consumo? mas um tanto que coletivo. Ganhar dinheiro, ficar rico. Dos pobres, seu inimigo. E seu amigo. Eu sou amigo dos caras que o Júnior Miguel O cara que disse ser seu grande amigo Revolução mais preciso O nosso time nem perdeu, mas nosso povo já desceu Daqui bancada é mais um blefe de carta marcada Manipulando o submerso. muito pobre pouco rico É o grande passo, é o grande passo Mas eis que surge os revolucionários e da resposta não compreendida, levante o braço, levante o braço, Suavidade pra cantar, inimigos pra deixar pra trás. É de um sistema simbólico que nos destrói. E os obstáculos que vêm, eles vêm sim, são só. São, são. É. São pra provar que mais uma vez Não fomos ó não fomos vencidos sua Suavidade pra cantar e inimigos pra deixar pra trás É de um sistema simbuguês que nos destrói E os obstáculos os que vêm e vêm sim são são, é, são pra provar que mais mais uma vez. Não fomos, ó. Oh, não fomos vencidos. Não fomos vencidas. Não fomos vencidos. Não fomos, ó. Oh, não fomos vencidos. O povo da periferia. Não fomos, ó. Oh, não fomos vencidos. Não fomos, ó. Oh, não fomos vencidas. Não fomos ó, não fomos vencidos, não fomos vencidas, não fomos vencidos, não, fomos vencidos, não fomos... Tenho a agradecer a todos. A gente tinha pensado no, numa batucada coletiva. Vamos finalizar assim, então. Quem quiser chegar. Começa com você, Vitória. Lembrando que essa transmissão acontecendo aqui, através de programas Civil de computadores, é uma grande homenagem nossa, muito singela, muito humilde. A Mestre CC na Casa de Cultura Tainã, 33 anos, comemorando hoje, muita pretaiada lá agora reunida. Vamos emanar para chegar lá também, agradecer, receber essa bênção de lá, de lá para cá de cá para lá. Rede Mocambos, Mercado Sul. Várias conexões Chega Eira, canta o um som aí pra nós Traz Benício Vem Benício, sobe nesse palco Que se lhe pertence Carimbó, Caxangaia Me tragam ele O violão pra eu mostrar minha cara Deixa registrada A minha impressão Carimbó, é me dragam ela A percussão pra eu mostrar minha cara Deixa registrada a minha expressão Carimbó, caçangaia, é, me dragam ele O violão pra eu mostrar minha cara Deixa registrada a minha expressão Carimboca é me dragão com ela A percussão que eu postar minha cara Deixar registrada a minha impressão, Atitude de zumbi, perula negra, bezerra da Silva Ocupa e produzir o M, o S, o T da terra Tupinambá ba, não baixa guarda, revolta quilombo, quilombo, malê Tupinambá ba, não baixa guarda, revolta quilombo, favela, malê Ei lá, zompa zomba de preto sem bicha canjada. Sem besteiro, batuque é da terra, pois passar passarela quem manda é porque... Vai! Ela, ele que zomba de preto, sem pisa arranjada, sem pesqueiro, batuque é da terra, foi passar passarela, quem manda é porque... burguês. Eu vou dizer mais uma vez Carimbó, caxangaia, é, me tragam ele O violão pra eu mostrar minha cara Deixa registrada a minha expressão Carimbó, caxangaia, é, me tragam ela A percussão pra eu minha cara Deixa registrada a minha expressão Carimbó, caxangaia, me tragam ele o violão pra eu minha cara Deixar registrada a minha expressão Carimbó, caxangaia, me tragam ela a percussão A percussão O violão versão brasileira, e versão brasileira, versão brasileira, e versão brasileira, versão brasileira, o pop, e versão brasileiro é no chão, e versão brasileira, o vão, povão, versão brasileira. catinga, é catinga, Vitória Vitória pro povo, vitória pro povo, vitória pro povo, tem que gritar. Vitória pro povo, vitória pro povo, o Lula que fez só ganhar. Vitória pro Vitória o povo, vitória o povo, temos que gritar. Vitória o povo, vitória o povo, é Lula de novo nesse lugar. Vitória o povo, vitória o povo, vitória o povo, mas tem que gritar. Vitória o povo, vitória o povo, vermelho de novo é nesse lugar. Agora, agora é uma. lindo. Uma, uma para uma, omega. uma para uma, para uma, joga a bola, joga bola, joga bola, Viva os irmãos, por viva meus viva meus irmãos, Obrigado, Inversão Brasileira. Obrigado, OABNITAI. Transmissão ao vivo aqui direto para o YouTube. Salve, Fegato!